na próxima terça-feira, dia 13. Nós vamos ler o voto do relator Ferraço e todos os votos em separados, emendas de, que tramitam na casa, que são contrários ao relatório. Aí será lido e será votado na outra semana seguinte, né? na, na mesma terça-feira. E depois ele irá para a Comissão de Justiça e vai ser lido eh, pelo senador Jucá e vai ser votado dia 28. E a partir do no dia 28 ele estará à disposição do plenário para ser votado.